Nos seminários eu sempre pergunto, qual é o oposto do amor? E a resposta também vem sempre igual, o ódio. Só que não é. O Minuto do Sucesso, O Márcio Miranda Se você é casado, você sabe que não é. O oposto do amor é indiferença. Na mesma coisa acontece na venda. Quando o cliente está indiferente, não reage, não diz que seu preço está caro, que seu produto não é tão bom, que o concorrente não é melhor, ele não tem interesse em comprar. Então, na verdade, para vender você precisa ter algumas objeções e saber contornar cada uma delas. Se você já está trabalhando com vendas há mais de um mês, possivelmente você já ouviu tudo o que tinha para ouvir de objeção. O que, que eu faço? Eu anoto todas as que eu conheço, as que eu vou ouvindo, as que eu ouço de colegas, de clientes, e vou tentando descobrir qual é a melhor resposta para cada uma delas. O que não dá é para ficar gaguejando, vacilando na hora de responder as perguntas. Por isso, vá sempre preparado para todas as suas reuniões. Aliás... Se você quiser se preparar melhor, envie um e-mail para mim, planilha.workshop.com.br e eu mando para você, gratuito, zero de custo, um roteiro completo de como você deve planejar a sua negociação de forma profissional para sempre ganhar. Tá bom? Um grande abraço.